uma espetacular notícia viria inundar de alegria o lar de Ari. A gravidez de Anne desenvolvia-se com bom andamento, a despeito dos trigêmeos, ou melhor, das trigêmeas. Sob recomendação médica, Ari deveria manter-se afastado dos negócios por seis meses a contar da data da sua cirurgia. Luísa preferiu ficar ao lado do marido, assistindo-o na convalescença. Meire, a pedido da mãe, assumira as rédeas da empresa. livrar se da toxicomania de forma definitiva, por decisão própria, difícil, mas corajosa. Mais uma vez a vontade havia vencido a batalha contra o vício. De forma surpreendente para todos, todos mesmo... Meire vinha incumbindo-se da responsabilidade com até então desconhecida competência administrativa, além de tino comercial. Dela ordens ao encarregado de recursos humanos para não recusar candidatos a emprego que fossem ex Aliás, com sabedoria e bondade, empregava-o sim encaminhando-os para estágio inicial de um ano junto às pedreiras de onde o mármore verde era extraído. Lá, sob rigoroso esquema que implantara, não havia possibilidade de tramitar drogas, e assim, aqueles que, na prática, não demonstrassem recuperação progressiva, geralmente se demitiam. As duas amigas de Meire, que eram suas inquilinas, Igualmente deixaram as drogas, com amplo apoio dela, que ainda as empregou em sua empresa. Gratas pelo generoso financiamento do apartamento, mas principalmente pela assistência moral, tornaram-se funcionárias dedicadas e amigas fiéis. Quando as três meninas chegaram ao mundo, o lar de Ari transformou-se num só reboliço. Até então vinha ele se recuperando bem do transplante a ponto de ter iniciado breve jornadas de atividade na sua empresa, sempre próspera. Meire dera conta do recado, isto é, assumir as rédeas da direção comercial e industrial com um raro senso de oportunismo, daí resultando bons lucros. As irmãs adotivas de Anne, nos momentos que antecederam ao parto, por estranha simbiose, começaram, elas também, a sentir dores abdominais. O doutor Américo, sempre atencioso e acompanhando o estado de saúde de todos, diagnosticou aquilo como dores de gravidez psicológica. Talvez tivesse razão. As dores que surgem espontâneas, sem ferimentos ou sem quaisquer outros danos externos ou internos, na verdade, são impressões que transitam do perispírito ao organismo via um bom estafeta condutor, o sistema nervoso central. Cumpre destacar de que, no caso de ferimentos, ainda é o sistema nervoso central que leva notícia ao cérebro e este a repassa para o cérebro perispiritual, daí desencadeando o processo da dor física. Até certo ponto, com a cautela que o delicado assunto impõe, talvez não seja exagero de nosso turno considerar o sistema nervoso central como sendo a parte mais materializada do perispírito, ou, ao contrário, a parte mais sutil da matéria orgânica, algo assim como um entremeio de densidade entre um e outro daqueles corpos. O que o corpo manifesta é reflexo do que o perispírito registra. Está mais que provado que a matéria física não sente dor, embora seja nela que a resposta reflexiva ao estímulo se manifeste. Na verdade, o perispírito, sim, este que é a sede das sensações, como já vimos em O Livro dos Médiuns, citado anteriormente. Assim, Alva e Alice, com daquela gravidez, nela concentraram suas vibrações... Daí advindo nelas, em retorno reverberativo, as dores que Anne sentia. De um jeito ou de outro, tiveram que receber analgésicos. Impossível a Ari, aos serviçais e ao próprio doutor Américo, não achar muita graça naquilo, embora disfarçassem. Luísa, Meire e Angelina, alvoroçadas diante dos primeiros sintomas do parto, Ficaram, elas também, carentes de algum cuidado que o doutor Américo providenciou. Agora, era mesmo difícil a Ari não dar risadas, pois naquela casa até parecia que seis mulheres estavam prestes a dar à luz. Conduzidos todos ao hospital, em duas ambulâncias, em menos de uma hora ecoaram na sala de partos os altisonantes vagidos dos três saudáveis bebês. A primeira manifestação sonora de um espírito que reinicia nova etapa terrena, seja a hora do dia ou da noite que for é sempre algo comparável à festiva manifestação da natureza na alvorada de uma nova manhã, em que aves canuras, alegres e céleres, cruzando os ares, conclamam a todos os seres que repousavam para o reinício da dinâmica física de mais um estágio de prosseguimento evolutivo, um novo dia, para construir incessantemente. O anúncio de que tudo transcorrera bem funcionou como a liberação geral da barragem de uma represa, cujas águas rolaram, isto é, lágrimas de felicidade. Choravam os bebês e a mãe. Choravam a avó, a bisavó, a tia, as tias-mães. Choravam até as três enfermeiras, cada uma com um bebê. Ali, com o pensamento fixado no filho, sentindo-se em estado de sublime graça, sentia o coração qual taça a derramar amor na alma. Chorava ele também. De comum acordo com todos, as meninas se chamariam Mariane, Marialva e Maria Alice. Tempos virão em que os olhos humanos integralizarão seu potencial admitindo visualizar determinadas ocorrências no plano espiritual. Em outras palavras, uns mais, outros menos, no futuro todos seremos médiums videntes, podendo testemunhar o desdobramento físico-espiritual de várias ações, de vários acontecimentos, em várias oportunidades. Ali, só Angelina teve esse privilégio. Presa de emoção pelo andamento de tão significativos fatos, em lágrimas e em preces, quase perdeu o controle quando viu Anderson, ladeado por dois enfermeiros, aproximar-se das filhas. Beijou-as tele longamente. Depois, uma a uma das pessoas abraçou-as com carinho. Aproximou-se do pai, que chorava de intensa alegria abraçou-o forte, fazendo que o coração que pulsava no peito de Ari recebesse intensa radiação, traduzida por gotículas de luz que, saindo do tórax do filho, iam aninhar-se no do pai. A seguir, o neto olhou-a, enternecido. Nada disse, nem precisava. Seu olhar era só doçura e meiguice. Angelina, em verdadeiro êxtase, viu que os olhos dele pareciam duas lanternas de foco brilhante, e que, da cintura para cima, era como se houvesse lâmpadas acesas na região dos órgãos que doara. Não resistindo à emoção, fixou o olhar no peito do neto. Lá estava, um outro coração, tão iluminado que tanta luz cegou-a momentaneamente. Mesmo sem ver, percebeu que o neto se aproximara. Beijou-a na testa e nas faces, com delicadeza e carinho. Quando as retinas voltaram à normalidade, Anderson já tinha partido. Ao terminar a leitura desse livro, provavelmente você tenha ficado com algumas dúvidas e perguntas a fazer, o que é um bom sinal? Sinal de que está em busca de explicações para a vida. Todas as respostas de que você precisa estão nas obras básicas de Allan Kardec. Se você gostou deste livro, o que acha de fazer com que outras pessoas venham a conhecê-lo também? Poderia comentá-lo com aquelas do seu relacionamento, dar de presente a alguém que talvez esteja precisando, ou até mesmo emprestar àquele que não tem condições de comprá-lo. O importante é a divulgação da boa leitura, principalmente a literatura espírita. Entre nessa corrente. Fim.